Bom dia, pessoal! Bom dia! Valeu! Então, é, falar um pouquinho hoje sobre felicidade, é um tema que importa a todos nós, né? A gente está sempre atrás disso, de uma maneira ou de outra, né? Só antes de começar, acho que eu tenho que me apresentar, tem gente que não me conhece. Meu nome é Gilberto sulva eu sou diretor da Vida Magni, empresa que atua no setor de qualidade de vida do ambiente corporativo. Atendemos vocês aqui com quick massage e terapias laborais. Tenho uma empresa, um negócio no segmento imobiliário, trabalho com venda de imóveis e lançamento de empreendimentos e loteamentos. E também estou planejando agora reativar um segmento de treinamentos corporativos que eu trabalhava um tempo atrás. Em termos pessoais, eu, eu sou especializado em filosofia oriental e ocidental pela Nova Acrópole. Tá? Então, a área da filosofia é a área que eu gosto bastante de estudar, né? principalmente essa mais prática de aplicação de vivência. né? E trabalhei muito tempo com treinamentos também na área de venda, de liderança, de produtividade, gestão do tempo, essas coisas aí. Então a gente vai criando uma certa bagagem, uma certa experiência, apanha um pouco, mas a gente descobre algumas coisas e gosta de compartilhar o que a gente aprende. E hoje tamo, estamos aqui para falar um pouco sobre o tema da, da felicidade. Né? E uma pergunta que eu já fiz para várias pessoas e eu sempre encontrei a mesma resposta foi essa. Né? Uh, você quer ser feliz? Eu até agora não encontrei ninguém. Não, eu quero sofrer. Ainda, ainda não achei. Vai que daqui a pouco a gente descobre, né? A gente quer várias coisas. Quer comprar um carro, quer construir uma casa, quer fazer uma viagem. A gente quer um monte de coisa, né? Só que quando o assunto é felicidade, a gente quer, mas parece que cria, cai, cai num vácuo. Porque se, eu falar, se você quer ser feliz, mas o que, que você sabe sobre a felicidade? O que, que você entende desse assunto? Tá? O, o, o, a, às vezes a gente acha que a felicidade é algo que vai acontecer. Em algum momento vai acontecer na minha vida e eu vou ser feliz, porque é algo que eu tenho direito. Eu nasci com esse direito de ser feliz. Às vezes até fala isso de vez em quando, né? E, e, e no momento certo eu vou ser privilegiado e eu vou ser feliz. Agora, a gente parar para olhar uma abordagem dessa, se você for comprar um carro, você não faz assim. Você vai lá e estuda o carro, pesquisa o carro, o que ele tem, o que ele não tem, como é que ele é, como é que ele funciona, quanto gasta, que faz isso, aquele outro. Você vai construir uma casa você também analisa tudo antes de fazer isso, de comprar uma casa. E assim vai indo. Para tudo a gente faz uma análise, entende daquilo que a gente vai fazer e faz. A felicidade parece que a gente tem que acontecer. Não precisa, não precisa fazer nada. Então talvez a gente não esteja usando a nossa inteligência para ser feliz. Não está esperando que isso aconteça na nossa vida. E a ideia da gente trazer esse tema é refletir um pouco sobre isso para a gente entender um pouquinho mais é, sobre essa ideia, né? O que, que o que, que proporciona a felicidade para a gente de uma maneira geral, porque é tudo muito amplo, né? E o que que impede a gente de ser feliz? Tá? Porque todo mundo quer ser feliz, né? O Aristóteles falava: o maior bem do ser humano é a felicidade. E por que que ele fala que esse é o maior bem? Porque todos os outros bens que você é, busca são meios para você ser feliz. O único bem que é, é por si só se satisfaz é a felicidade. Então por isso que ele é o maior bem do ser humano. Você não você não quer ser feliz para outra coisa. Você quer ser feliz para ser feliz. Tá? As outras coisas você quer para ser feliz. Tá? Então por isso que ele é o bem final, o bem último, o bem supremo que ele fala do, do ser humano. né? E por isso que ele é tão importante para nós. né? Mas o que, que eu preciso para ser feliz? Às vezes a gente se pergunta para isso, a gente faz até uma lista de, de desejos. né? Eu tentei sintetizar aqui de uma maneira geral, para a gente entender, porque a gente tem muitas aspirações. A gente tem aspirações no nível internas, né? a gente quer paz de espírito, a gente quer tranquilidade, a gente quer serenidade, a gente quer essa calma. né? A gente tem nível pessoal, a gente quer tempo, a gente quer liberdade de dinheiro, de espaço. A gente tem aspirações sociais, a gente quer amar, a gente quer ser amado, faz parte da nossa natureza isso. E a gente tem aspirações profissionais, a gente quer... É, reconhecimento, a gente quer status, a gente quer ser valorizado naquilo que a gente faz. E isso tudo é muito natural. O problema é que é quando a gente transforma isso é, na finalidade. Sem isso eu não vou ser feliz. Aí o que, que a gente faz com todas essas coisas que são importantes para a gente? Transforma numa cenourinha. E vai atrás disso. E dessa maneira o que, que a gente faz? A gente transforma... A felicidade numa cenoura, é algo que eu tô correndo atrás. Então eu preciso disso para ser feliz, eu preciso daquilo para ser feliz, eu preciso daquele outro para ser feliz. E aí quando você consegue uma coisa ou outra, você descobre que é uma felicidade curta, não dura muito tempo. Né? Então talvez não seja esse o ponto para a gente entender ou experimentar essa felicidade que a gente tanto busca. Talvez tenha alguma coisa a mais aí que a gente precisa entender. Tá? E vamos tentar uh, conversar um pouquinho sobre isso, sobre que, que, que coisinhas seriam essas. né? Eu vou trazer alguns estudos aqui, esse aqui é da Universidade de Pensilvânia, tá? É... Ele colocou na, na pesquisa dele, no estudo dele, com várias pessoas, é... aí envolve um monte de, de coisa na pesquisa, né? Que a felicidade, ela se compõe de três aspectos, um conjunto de três coisas, que ele denominou de prazer, engajamento e significado. Só que o prazer não é qualquer tipo de prazer, né? É aquele prazer que você consegue ao apreciar coisas simples da vida. É o um, é um prazer da simplicidade, esse é um prazer mais sutil. Não é aquela descarga nos sentidos, né? aquela saturação nos sentidos. É um prazer mais sutil, que te proporciona uma alegria de viver. Por exemplo, a gente pode experimentar esse tipo de alegria, esse tipo de prazer, às vezes brincando com um cachorrinho, com um gatinho, com uma criança, passeando de mão dada com alguém, olhando um pôr do sol, um nascer do sol. É, em coisas simples da vida, às vezes almoçando com, com alguém, conversando com alguém, às vezes só estando perto de alguém. Tem pessoas que nos fazem bem e proporciona esse tipo de prazer, esse tipo de alegria, tá? Então esse é um dos aspectos importantes em relação à felicidade, tá? Outro aspecto que ele coloca, ele chamou de engajamento, que é o que? É sua capacidade de se envolver, de, de assumir compromisso, de se responsabilizar pela sua própria vida, por tudo que você faz. Se você parar para olhar hoje em dia, cada vez as pessoas fogem mais de compromisso é difícil alguém que se comprometa com algo e por incrível que pareça essa falta de comprometimento é um tiro no pé ela compromete a nossa capacidade de ser feliz então essa coisa de, de, de assumir compromissos se responsabilizar pelas coisas e principalmente pela nossa própria vida você ser responsável pelas emoções que você sente tá? e não, não transferir isso, não delegar isso para terceiros faz uma diferença tremenda no nosso nível de felicidade. E o outro elemento que ele traz para a gente aqui é o significado. É esse sentimento de que, de, de que a gente pertence, que a gente participa de algo maior. Que a gente não está sozinho. Existe algo maior. Tá? Algumas pessoas relacionam com, com Deus, com religião, com filosofias, com estilo vida com um monte de coisa. Cada um acha a sua maneira, mas parece que isso é uma necessidade do ser humano que por aí a gente canaliza, a gente utiliza essa nossa capacidade de altruísmo. Porque essa coisa de ajudar os outros faz bem para gente gente. Tá. Isso proporciona um prazer, uma alegria, uma felicidade para gente também. Tá. Então isso parece ser uma necessidade do ser humano para ser feliz, inclusive. Então ele coloca esses três pontos aqui como três pontos chaves para a gente experimentar a felicidade em tudo o que a gente faz. Independente de você alcançar a sua meta ou não, construir a sua casa, comprar o seu carro, fazer a sua viagem, você pode experimentar esses elementos, esses três elementos, durante esse processo, não só quando concluir ele, não só com o prêmio, entendeu? Porque o prêmio ele vai te dar uma felicidade passageira. Já falaram, a felicidade está no caminho, não na chegada. Né? Então, o, o, o caminhar é isso trazendo essas experiências é, para o nosso dia-a-dia, dia, esses elementos. Isso é o que se coloca nessa pesquisa, tá? Outra pesquisa aqui, essa pesquisa está sendo feita desde 1931. Então o pessoal já está velhinho, uns já morreram, inclusive. Tá? Que, o que, que é? Eles, eles vão entrevistando as pessoas de ano em ano. É um grupo de pessoas que de ano em ano eles fazem entrevistas, tem um questionário, eles respondem, e vão analisando a, a, a vida dessas pessoas. E aí tem uns lá que são infelizes, outros que são felizes, outros que são mais ou menos, tem um que virou presidente, parece, também, e assim vai, tem outros que viraram mendigo e assim tá, tem de tudo no grupo, né? E aí eles começaram a, a, a trazer essa pesquisa para entender o que que torna a vida das pessoas feliz, o que que torna alguém feliz, tá? E aí uma coisa que eles encontraram nas pessoas que estão realmente realizadas e felizes, é, se for sintetizar, seria isso, a convivência humana. Mas não é qualquer tipo de convivência. Eles colocam alguns pontos nessa convivência. Primeiro que é um relacionamento humano. Não é como se fossem dois robôs. Existe humanidade no relacionamento. Segundo, a profundidade nesses relacionamentos. O grau de intimidade que se consegue numa amizade, numa relação. Essa profundidade de relacionamento é fundamental para a felicidade. Tá. e outro ponto que eles colocam é relacionamentos duradouros tá. ou seja seja um, um, um, um relacionamento conjugal, seja com a família seja amizades mas que tenha um relacionamento profundo, duradouro e que haja troca que haja uh, cumplicidade esse tipo de, de, de experiência eles encontraram em comum em todas as pessoas que realmente se sentem felizes e realizadas tá. então essas duas pesquisas, elas nos dão algumas chavezinhas bem interessantes para a gente observar no nosso dia a dia, né? O quanto eu estou dando atenção para esses pontos e o quanto eu estou ignorando isso. Não sei. É, faz sentido isso para vocês, gente? E é uma troca. Quando a gente começa a se abrir, aceitar que a gente não é perfeito, aceitar nossa vulnerabilidade a gente começa a ter a reciprocidade nisso e um aprende com o outro. E é muito legal, porque daí é como se um... Eu, eu sou capenga nisso e a outra pessoa é capenga naquilo. Naquilo que ela é capenga, eu sou bom. E ela me ajuda naquilo que eu não sou. E aí aí a troca. E aí putz, é bom. É bom. Quando a gente consegue isso, é muito legal. Uh, podemos seguir aqui, então? Bom, aqui é a frase do Aristóteles que eu já falei, que é o maior bem do ser humano, né? A felicidade. A gente entendeu isso, a gente também precisa entender um outro ponto. Por que, que eu não faço isso? O que, que me impede de ser feliz? Qual é as barreiras que eu encontro aí, né? E eu, basicamente, eu, eu trabalho com uma ideia básica aqui, que é bem popular, aquela ideia da busca do prazer e fuga da dor, que é uma tendência de reação de comportamento nossa. Tá? Uh, e isso pode comprometer a nossa busca pela felicidade, o nosso encontro com, com, com esses elementos que nos proporcionam a felicidade. Por quê? Porque quando a gente está só buscando prazer, a gente acaba se satisfazendo com sensações superficiais, tá? com sensações, com a saturação dos sentidos que a gente fala, né? Ou seja, aquele prazer grande. E isso cada vez precisa aumentar, aumentar, aumentar, aumentar, aumentar para você conseguir sentir a mesma dose de satisfação, né? E quando a gente evita a dor, a gente fica sempre fugindo da dor ou evitando a dor, a gente impede esse envolvimento, essa profundidade que a gente estava falando. Porque quando você se aprofunda em algo, tudo tem problema na vida, gente. Não tem perfeição, tudo dá problema. E quando a gente se apro... e quando dá problema, a nossa tendência é virar as costas e ir embora. Por isso que a gente não se aprofunda, por isso que a gente não gera compromissos, a gente mantém a coisa meio distante. Que a hora que der problema, eu saio fora e vou para outra. E, e, e, essa, e essa falta de, de, de aprofundamento a gente já viu que é uma das causas da, da, da falta de felicidade, da infelicidade, né? E a gente faz isso para quê? Um mecanismo de defesa automático nosso de sobrevivência. Esse, essa, esse modo de comportamento, de busca de prazer e fuga da dor é o um modo de sobrevivência. Mas um ser humano não, não, não, não, não existe apenas para sobreviver, ele quer algo mais. A gente tem que buscar algo além so da sobrevivência, né? A felicidade está ali, ela não está na sobrevivência. E aí se a gente fosse fazer uma lista de dores, eu não vou falar dos ai ai de cada um aqui, mas algumas coisas genéricas para a gente entender, tem pelo menos uns seis ou sete tipos de dores. As dores físicas que a gente conhece, né? Fome, doença, a desordem, a bagunça também, um tipo de dor física, tá? Que a gente se perde na nossa bagunça, depois gera confusão. Dor energética, né, vital, afeta a nossa, a nossa é, vitalidade, a ansiedade, cansaço, a falta de tempo, falta de dinheiro, tudo está relacionado à energia. Tá? Dor emocional são os nossos medos, as nossas tristezas, as nossas raivas, os nossos temores e assim por diante. Aí a lista fica grande. As dores intelectuais, aquela coisa que você não compreender algo... Uh, ou você não ser compreendido, às vezes você quer explicar algo, você quer ser entendido, as pessoas que você convive não te entendem, isso gera um tipo de dor também, uma dor intelectual, né? Uma dor moral é, é aquela quando você comete uma injustiça, mesmo sem querer, tá? Geralmente é sem querer, porque, por isso que dói, né? Uh, você comete uma injustiça, ou você falha com alguém, você fica mal contigo, por isso mesmo isso é uma dor moral, né? E uma dor que eu chamaria de uma dor mais espiritual essa falta, é, é quando a gente é, não encontra um sentido para o que a gente está fazendo ou para o que a gente está vivendo, né? Uma falta de sentido na vida, um, um, um vazio interior. Parece que tudo vai ficando sem sentido, tudo vai ficando oco, né? O maior ponto aqui é como eu lido com essas dores. Aí que está a diferença. São dores que eu tendo a fugir. A melhor maneira de fugir dessas dores é anestesiar. É o nosso recurso preferido. Tá? É uma anestesia. Como é que a gente anestesia? Com prazer. Então, para eu não sentir essa dor, tem a solidão. Para não sentir a solidão, o cara vai lá no barzinho enche a cara. São formas de fugir dessa dor, de, de, de anestesiar essa dor. Né? E aí, o que, que a gente faz? Isso é uma pergunta interessante, que todas essas dores que a gente tem, uma raiva, uma tristeza, um rancor, um remorso, sei lá o quê, isso está dentro de você ou está fora? Então, onde é que está isso? A gente olhar, está dentro, a gente pode atribuir uma causa externa, mas a dor, quem está sentindo sou eu, é uma dor minha. Então essa dor está dentro de mim. Está nas coisas ou está em você? Ela está dentro da gente, a gente já, já, já entendeu isso, né? Uh, e quando a gente fala sobre a felicidade, a gente pode fazer a mesma pergunta, a felicidade está dentro de você ou está fora? Está dentro, né? Mas a gente sempre atribui as coisas externas para ser feliz. E esse é o grande engano, a grande armadilha da felicidade. E da dor também. A gente sempre atribui as coisas externas. As coisas externas nunca vão parar de acontecer. Às vezes como a gente quer e a maioria das vezes como a gente não quer. Esse é o padrão. Tá? A questão é como eu lido com isso. Isso me provoca reações internas. Como eu lido com essas reações? Isso está sobre o meu controle, está sobre meu domínio. Embora não seja algo fácil de controlar e de dominar, depende de mim, não depende dos outros. É disso que se trata esse elemento da gente lidar com a dor para encontrar a felicidade. Eu falo que tem duas armadilhas, a armadilha da, da mente e a armadilha do coração. Né? A armadilha da mente, a gente busca a felicidade nas coisas. Então, quando eu tiver isso, vou ser feliz. Quando eu tiver aquilo, vou ser feliz. Quando eu, tiver, quando eu fizer isso, quando eu fizer aquele outro, E a gente vai atribuindo... A, a felicidade é a conquistas então quando eu conquistar coisas eu vou ser feliz e a gente experimenta uma felicidade nisso mas é uma felicidade passageira é, ela dura pouco se compra um carro novo tem um cheirinho de novo você curte o carro e dali um pouco ele é um carro normal que nem o carro velho que tu tinha tá então ele não dura muito não é duradouro Por quê? porque porque está em algo fora e a gente vai criando apego a essas coisas externas tá por causa que a gente acredita que isso é, é isso proporciona felicidade para mim na verdade é um apego e um apego é uma dependência tá e a armadilha do coração quando a gente transfere a felicidade para os outros então a, a minha felicidade eu delego para a responsabilidade de outras pessoas tá então eu não sou feliz por causa que fulano faz isso a beltrano faz aquilo por causa não sei quem não sei quem e assim vai indo tá. vai atribuindo a culpa a alguém né na verdade a gente está buscando o que a outra pessoa me proporciona, então eu gero um apego a esse prazer que essa pessoa me proporciona, seja ele que tipo for, e atribuo isso ou isso é o elemento que eu considero felicidade para mim, faz sentido isso gente? É um mecanismo que a gente utiliza automaticamente e a ideia é o que a gente coloque um pouco de consciência para entender isso operando, funcionando dentro da gente para a gente usar um pouco mais da nossa, da nossa inteligência para lidar com isso de uma maneira um pouco diferente, né? Porque isso traz um problema muito grande. Isso leva a gente à perda da paz. A gente quer paz de espírito, a gente quer tranquilidade, né? Hoje está tá cheio de negócio por aí, de meditação e coisa para isso. É um, é um recurso, é uma técnica que ajuda, mas não vai resolver. A gente tem que aprender a lidar com a nossa vida para ter paz, senão nunca vai ter paz. E o que, que acontece nesse processo? Cada conquista, cada anestesia dessas que a gente utiliza para aliviar a dor, é uma espécie de, de anestesia de endorfinas no nosso sistema. E a gente cada vez precisa de uma dose de anestesia mais forte. E a gente vai viciando nisso. Então tem algo que você, sem prazer, você cada vez precisa de mais disso, mais disso, mais disso, para ter o mesmo prazer. E, essa, e aí a gente transforma isso numa atitude de vida, um modo de vida. E essa atitude vai criando um vazio dentro da gente. Porque cada vez você precisa mais para sentir um prazer, para sentir uma satisfação, achando que isso é felicidade e na verdade aquilo passa e fica um vazio. E cada vez que passa o, o buraco fica maior, vai aumentando, cria um vazio maior. E esse vazio é o que destrói a nossa paz de espírito, a nossa tranquilidade interior não são os outros, é esse buraco que a gente vai criando dentro da gente. Faz sentido isso, gente? Então a gente tem dois caminhos para lidar com esse negócio, né? Anestesiar a dor, a gente entendeu que isso cria um vazio e a gente perde a nossa tranquilidade, a nossa paz de espírito. E o outro caminho é enfrentar a dor. O que, que acontece quando a gente enfrenta as nossas dores? a gente desenvolve o nosso potencial humano por causa que a gente se torna melhor do que a gente é quando a gente supera os nossos desafios, quando a gente supera as nossas dores. Então, isso implica uma atitude de não ficar na zona de conforto. E é bem difícil isso. Embora seja bonitinho falar, não é fácil. Quando a gente enfrenta a nossa dor, a gente começa a descobrir virtudes, a gente começa a des descobrir valores humanos que a gente tem. E muitas vezes ignora. E a gente vai descobrindo que esses valores que a gente tem são fundamentais para a gente ser feliz. Alimentar esses valores que você tem é uma coisa importantíssima para você encontrar felicidade nas pequenas coisas que você faz. Se você reconhecer que aquilo que você está fazendo atende ou satisfaz um valor pessoal, um valor íntimo seu, você experimenta a felicidade naquilo que você está fazendo. Te dá prazer. Tem coisas que você faz e sente prazer de fazer. É. Por quê? porque você está satisfazendo um valor seu, está atendendo uma necessidade de valor sua. E enfrentar isso traz conhecimento, conhecer a você mesmo. Né? Conhecer a si mesmo é algo mais profundo que autoconhecimento. Os filósofos antigos falavam de conhece-te a ti mesmo. Né? É diferente de autoconhecimento. O autoconhecimento é você conhecer os mecanismos psicológicos que você opera. O conhecer a si mesmo se aprofunda um pouquinho mais. Você entra num campo mais íntimo seu. Então, uh, e quando a gente enfrenta nossas dores, a gente experimenta uma coisa que a gente quer muito. Liberdade. Cada vez que você enfrenta um problema, uma dificuldade, um desafio, uma dor, só o fato de enfrentar já te dá uma sensação de liberdade, te dá uma sensação de controle. Eu estou no controle da minha vida. Eu não tô à deriva. Tá? E quando você supera, te dá poder. Você assume um poder sobre algo, um poder sobre... Se tem um problema e você supera ele, resolve ele, você tem poder sobre esse negócio. Isso te dá poder. Aí está o verdadeiro empoderamento. É o teu domínio, a tua capacidade de, de superar desafios de resolver problemas. Aí está o poder de cada um. E esse poder só acontece quando a gente encara nossas dores. Não tem outro caminho. Não tem outro caminho. Eu não conheço, pelo menos. Que desse, que funcione, né? Então, o que, que a gente tem que fazer? Treinar. Tem que treinar poder. Como é que a gente treina poder? Eu vou passar um exercício aqui pra vocês, aí, pra gente ir encerrando o assunto, né? Uh, experimente dar aquilo que você quer receber. Já, já ouviram falar isso várias vezes, né? Dar aquilo que você recebe. Por que, que, por que, que a gente treina poder fazendo isso? Por causa que... Quando você dá aquilo que você quer receber, você está treinando a sua mente. Eu sou capaz de dar. Só dá quem tem. Quem não tem, não dá. É muito melhor você dar do que você receber. É melhor você ter a capacidade de dar do que você ficar digando. Então, dar é sinal de poder. Então, dá aquilo que você quer receber. Não se preocupa se vai receber de volta. Isso é um problema do, do karma, da vida, da natureza, tá? E ele vai devolver de alguma maneira. E você treina o coração a plantar a tranquilidade e a paz espírito. Você quer isso? Você vai plantar isso. E cada um colhe é o que planta. A gente também já conhece essa frase, né? Fazer esse simples exercício de dar aquilo que você quer receber é uma maneira de você treinar poder, treinar empoderamento. Assim que você cria poder. Porque é um poder, a gente não tem poder sobre os outros. A gente tem poder sobre a gente. O poder sobre os outros vai ser sempre transitório e até outra pessoa permitir. A hora que ela quiser, não, não, não aceito e pronto, acabou. É ou não é? É assim. Ah, o meu chefe manda em mim. Se você não quiser, ele não é mais teu chefe, não vai mandar mais, pronto. Então o poder está sobre o domínio de nós mesmos. Isso é o verdadeiro poder. E a gente parece simples, mas, por exemplo, quantas vezes você pensou um negócio Quis fazer outro, falou um negócio, uma coisa diferente e quando fez, não tinha nada a ver com tudo isso. Isso é falta de poder. Poder sobre mim. Eu não consigo coordenar o que eu penso com o que eu quero, com o que eu faço. Porque eu não tenho poder interno. Esse exercício vai me ajudar a começar a criar esse tipo de poder. Tá? Parece simples, na verdade é simples, mas é bem difícil. É bem difícil. A gente tem uma tendência maior a querer receber, do que a querer dar. Faz sentido isso, gente? Então vamos para o próximo aqui. A gente tem que treinar tranquilidade. A gente quer ter paz, a gente quer ter tranquilidade. A gente não quer ansiedade, não quer estresse, não quer depressão, não quer nada disso, né? Só que a gente não treina para isso também. Isso é preciso um treinamento, né? Como é que a gente treina a tranquilidade? Tem várias maneiras, aqui tem uma, né? Mas uma, uma maneira legal é você aprender a aproveitar o que você tem. É uma coisa bem simples. Aproveita aquilo que você tem. E daí você está ensinando, está treinando o seu coração a ser feliz com pequenas coisas. A gente falou lá no começo, lá do prazer do, do prazer de sentir a felicidade nas pequenas coisas. Vai treinando isso, né? E você vai também aprender a treinar a sua mente a apreciar estados de calma. Quando é que você treina a tranquilidade? Quando você está calmo. Mas por que, que eu vou treinar tranquilidade quando eu estou calmo? E como é que eu treino tranquilidade quando eu estou calmo? Simplesmente estando consciente da tua calma. Eu estou calmo, eu estou bem. Aí você olha, como eu estou respirando quando eu estou calmo? O que, que eu estou pensando quando eu estou calmo? O que, que eu estou sentindo quando estou calmo? Experimenta se conhecer calmo. Experimenta se conhecer nesse estado de tranquilidade. E vai criando referências de paz, de tranquilidade dentro de você. Essas referências você vai usar quando o bicho pega. Naqueles momentos de estresse, naquele momento da loucura, você tem que acionar essa memória para você buscar esse estado de, de tranquilidade dentro de você. A casa pode estar pegando fogo, mas você não precisa ficar louco, não precisa ficar desesperado por isso. Se ficar desesperado, você não consegue sair dali. Você precisa encontrar essa tranquilidade dentro. Com essa tranquilidade dentro, mesmo a casa pegando fogo, você acha a porta para sair. Entendeu? Então essa tranquilidade dentro de a, da gente Ela precisa ser treinada E ela precisa ser treinada quando eu tô calmo Quando eu tô tranquilo Para eu reconhecer isso em mim E consolidar isso em mim E criar referências internas Dessa tranquilidade Para que eu possa acionar isso quando eu preciso Faz sentido isso, gente? Dá para fazer? Dá? isso melhora um monte a vida, hein? Melhora para caramba <risos> O pouco que a gente consegue, porque tudo são graus, são níveis. Tem coisas que a gente consegue mais, tem coisas que a gente consegue menos, tem coisas que a gente não consegue. Tá? Mas o importante é que cada coisinha que a gente conseguir vai fazer diferença. E a gente tem que estar atento a nós mesmos para perceber essas diferenças. Porque isso te dá esse sentimento de conquista, esse sentimento de poder. Essa capacidade de reconhecer, eu estou melhor que ontem. Porque o equilíbrio ele não, tem, ele não tem como ser imitado, ou você adquire por esforço próprio, ou você não tem. Ninguém imita equilíbrio, é. vai na corda bamba, cai, não tem jeito. A gente mudar o nosso estado interior para estados de generosidade, esperança, amor, sinceridade, alegria, compreensão, isso vai provocar uma espécie de rejuvenescimento interior, porque isso produz felicidade e a felicidade rejuvenesce. Por onde começar? Uma pergunta legal, né? Por onde eu começo? Onde dói? Eu devolvo a pergunta. Onde dói? Começa por onde está doendo mais? A gente fez uma listinha de dor ali, qual é a dor que você está sentindo? A dor é um sinal de que ali tem algo que estamos ignorando. E quanto mais a gente ignorar, mais vai doer, não vai parar. Então, se tem algo na sua vida que está doendo, algum setor, alguma área, Dá uma atenção nisso, ali tem alguma desordem, ali tem uma bagunça, ali tem uma coisa parada ali que precisa ser movimentada para a coisa funcionar de novo. Começa por ali, é o melhor caminho, eu acho. Algumas vantagens da felicidade, que falando no ambiente corporativo, né, um estudo aí com 275 mil pessoas, mostrou que o mais importante para o sucesso em qualquer área da vida, incluindo o trabalho, é a felicidade. Então a felicidade é, é, é, é parâmetro de vida. Né? E as pesquisas mostraram que a, os funcionários, né, os trabalhadores mais felizes, produzem mais, vendem mais, lideram melhor e se afastam menos do trabalho, simplesmente porque ela está trabalhando feliz. E aí que entra o ponto, né, o mistério da felicidade. Às vezes a gente quer a fórmula da felicidade, não tem fórmula da felicidade. A felicidade é a fórmula. Eu não, eu não tenho que ser isso para ser feliz, você tem que ser feliz para ter aquilo. É o contrário. Você tem que primeiro buscar o estado de felicidade e nesse estado de felicidade fica muito mais fácil e muito mais rápido você chegar nas conquistas que você quer. É, um, é uma inversão de, de processo que tem que acontecer dentro da gente. Quando a gente consegue ir entendendo essa mudança de chip, essa mudança de atitude, cara, as coisas começam a fluir melhor na vida. A gente não vai ter forma de felicidade, né? e não se trata de trabalhar melhor para ser feliz, e sim ser feliz para trabalhar melhor. Quando eu estou feliz, tudo flui na minha vida. Então, o exercício é buscar esses elementos que a gente falou lá no começo sobre a felicidade, né? o prazer, o engajamento e a, o significado, trazer isso para o meu dia a dia, para a minha vida, para eu experimentar esse estado de felicidade interno e a partir daí eu vou trabalhar, eu vou fazer tudo que eu tenho que fazer e tudo vai funcionar melhor. A gente vai dar mais risada. E isso é bom. E aí vamos encerrar com uma frase de Aristóteles também, né? Somente os bons podem ser felizes e somente os virtuosos podem ser bons. Aí tem um caminho também, o um caminho da virtude, né? Que é o que todos os filósofos explicam pelo desenvolvimento do ser humano, né? Desenvolver as nossas virtudes. Gente, basicamente era isso. Não sei se tem alguma pergunta, alguma questão, alguma colocação aí, eu estou à disposição. Se eu puder responder, eu respondo. Se eu não souber, eu digo que eu não sei, aprendi a dizer que eu não sei, então já me libertei disso. Então tá, pessoal, obrigado pela oportunidade Tá, e espero estar aí ano que vem com vocês também. <risos>